Ótima noite para todos. Vou esperar aí só mais um minutinho para o pessoal acabar de entrar. Boa noite, meu querido diretor Rafael Nascimento. O relógio tá marcando aqui um minuto para sete, por isso que eu tô esperando. Bora lá, pessoal, para não deixar aí é, o pessoal esperando, já vou dar início, tá? Primeiro recado da noite, acalmem o coração. É, eu acho que quando a gente acalma o coração, já é um ótimo início que tudo vai dar certo. Né? Hoje eu tô aqui por um motivo muito especial, que é para poder falar da rematrícula e da matrícula para 2021, ok? E é o seguinte, tá? É, eu vou ver aqui, depois eu vou desativar os comentários, né? para que eu preste mais, que eu foque mais, todo mundo sabe aí que eu tenho um problema com foco. Mas eu, começar, eu quero começar falando para vocês o seguinte tá o aprendiz ele existe há 27 anos é, começou como um sonho mas hoje eu posso falar para vocês que o aprendiz é muito mais que um sonho ele é um propósito para a vida de todo mundo que participa desse projeto né e assim é, quando eu era criança eu realmente sonhava em ter uma escola tá eu sonhava em ter uma escola e logo quando eu consegui realizar esse sonho, né porque o Aprendiz Existe tem 27 anos, e eu comecei dando aula particular numa salinha, eu era professora de matemática, química e física, é, veio logo uma intenção de ajudar o máximo de pessoas. Por quê, gente? Eu vim de uma família extremamente humilde. A ah, minha família não é uma família tradicional em Barbacena. É, então, assim, foi com muita coragem que eu resolvi iniciar esse projeto, até porque, qual que é a maior dificuldade? A gente sabe que em Barbacena é uma cidade muito conservadora, é, onde que as pessoas elas, elas têm medo de novos projetos, né? Então, foi um, um desafio muito grande e é até hoje, né? é sempre um grande desafio. É, essas mudanças, esses novos projetos, né? Mas o que eu queria falar para vocês? Eu queria falar para vocês, né, a primeira é acalme o coração, né que eu já falei para vocês, que até no final eu vou falar para vocês aí é, muitas coisas boas, né? Mas é, é muito importante que vocês entendam esse conceito porque, gente, eu lutei muito né, para poder aceitar todo o processo que está acontecendo é, agora, Tá? É, por quê? No aprendiz, gente, já passou 30 mil alunos Agora, olha só um dado muito importante Que quase é, poucas pessoas sabem A não ser os colaboradores de dentro do aprendiz Nos últimos anos, nos últimos cinco anos Foram doados para Barbacena e região 20 milhões de reais de faturamento do aprendiz De bolsas de estudo, tá? É, isso foi acontecendo de uma forma gradativa, mais proposital, tá? com o intuito de quê? De realmente ajudar o um maior número de pessoas. Gente, eu quero que vocês chamem a atenção pelo seguinte. Eu sei que é muito difícil de conseguir acreditar né, que hum. o propósito seja de uma empresa particular, seja primeiramente ajudar as pessoas mas eu gostaria muito, né, que vocês pensassem na possibilidade, né, de existir assim como eu várias pessoas né, que não coloca é, em primeiro lugar a, a questão financeira. E quem convive comigo sabe que eu estou falando a verdade, né? Eu gosto sim, tá? É, muito de, de, de citar exemplos, por quê, gente? É, eu acho que eu, eu sempre fui uma pessoa diferente, mas eu fui também uma criança muito diferente. Né? É, eu vou contar para vocês aqui um caso bem rápido, tá? até porque isso torna a life mais leve. Né? Vocês, vocês percebem que eu tenho essa particularidade né, de estar sempre contando um caso para vocês. Mas assim, quando eu era criança, né, uhum. eu já falava né, que, eu, que, eu, que eu sonhava em ter uma escola, de ser uma proprietária de escola. Eu, eu sempre estudei em escola pública, eu me formei, eu estudei no Amilcar a minha vida toda e me formei no, no estadual. E aí, como eu tinha os olhos muito grandes, né, eu tenho os olhos muito grandes, é, na escola me colocaram o apelido de coruja. É. E aí, é, eu cheguei em casa, muito triste, né, porque as pessoas estavam rindo do apelido, eu tinha apenas sete anos, eu não entendia, né, qual que era... O, o motivo, né, de estar me chamando de coruja, apesar dos olhos serem gr grandes, né? Cheguei em casa triste. E aí meu avô, né, que eu canso de falar dele, né, para mim é um exemplo é, muito grande na minha vida. O meu avô me sentou no colo dele e falou assim: "Menina, por que você está triste?" E aí eu falei para ele que eu tinha sido sofrido um bullying na escola, que ele estava me chamando de coruja. E aí ele sorriu e virou para mim e falou assim para mim assim: minha linda neta, você acabou de ganhar de presente o símbolo da sabedoria. Mas não é isso que você tem de mais precioso. Desde muito pequena, você demonstra ter muito bom coração. Por que, que eu tô contando isso para vocês, gente? Porque todas as vezes eu, eu percebo que as pessoas, elas acham ironia, ou elas acham que não é realidade. Né? E eu passo por isso é, o, o tempo todo, tá? É, passaram pelo aprendiz, aproximadamente 30 mil alunos, onde nos cinco últimos anos o aprendiz doou, sem ter nenhuma é, isenção fiscal, 20 milhões de reais para Barbacena e região, tá? E isso foi feito ao longo, foi nos últimos 27 anos, mas foi feito de uma forma... É, de coração, realmente sem esperar nada em troca. E eu fico muito, gente, mas eu fico muito feliz é, quando alguém chega perto de mim e fala assim, o meu irmão, que hoje não está mais comigo, mas que trabalhou, é, a maior parte da vida dele, ele trabalhou ao meu lado. É, é, todo mundo fala assim, Cristiane, o seu irmão, é, ele me ajudou muito. Ou seja, é, eu perdi meu irmão já fazem 27 anos. Mas já fazem 12 anos, ele faleceu com 27 e já fazem 12 anos. Mas ele ele já sabia o propósito, né? Porque eu sempre fiz projetos e meu irmão olhava a parte administrativa. Mas muita gente chega perto de mim para poder falar o tanto que o meu irmão ajudou, o tanto que significou, como o meu irmão era simpático, como que ele, ele realmente tinha o propósito uhum. de ajudar as pessoas. Né? Então, assim, isso não é de agora. É, é Realmente é uma missão do aprendiz, é essa empatia ao próximo. Né? Mas aí, gente, assim, é, vocês devem saber... Todo o histórico do aprendiz, toda a luta do aprendiz, porque sempre foi muito difícil, né, Barbacena, é, a gente tem aí essa tradição, a, a cidade não permite uma economia é, onde os pais tenham uma, uma, uma flexibilidade para poder pagar uma mensalidade. Compatível. Então, as mensalidades nas escolas particulares de Barbacena, não falo que é só do aprendiz, mas de uma forma geral, as mensalidades do, das escolas em Barbacena, elas são mensalidades muito abaixo da realidade de Lafayette, Belo Horizonte, né? E com esse contexto todo, o aprendiz é disparado, tá? A escola que não tem é, filantropia é uma escola com fins lucrativos, mas que mais doa mas que mais doa disparado tá é, eu falo isso gente porque é importante que vocês saibam né assim qual que é, é realmente o propósito do aprendiz né que não vai mudar né o coração do aprendiz é realmente esse coração solidário que é o que a gente acredita né mas, é, o que aconteceu? Durante esses 27 anos que não foram fáceis, né, todo mundo sabe, aí várias histórias de dificuldades do aprendiz, a gente vem lutando, né, sem desistir de, de ajudar é, o, o próximo, é, a gente vem encontrando cada vez mais barreiras na, na, na parte finan financeira, né. E contudo, gente, com tudo isso que aconteceu, é, eu queria dar mais aí uma pausa para vocês e falar o seguinte... Não foi uma, não foi duas vezes em que eu, Cristiane, tive oferta para poder vender o aprendiz, tá? Por grandes instituições, por médias, mas eu recebi várias propostas para poder vender o aprendiz. E sempre vinha, né? É, no meu coração eu pensava: e todas as pessoas que eu ajudo, seja com bolsa ou com emprego, será que elas vão perder o emprego e vão perder a bolsa, né? E assim, é, quem trabalha quem trabalha comigo sabe que o que eu estou falando é um, um fato real, né? que todas as vezes que eu recebi essa proposta, eu coloquei em primeiro lugar a vida das pessoas. Porque todo mundo falava assim, Cristiane, você aluga o prédio do aprendiz e você vai ficar realmente bem tranquila, né? vai ficar bem tranquila. Sem preocupar, né? você não vai precisar mais trabalhar. Primeiro, todo mundo precisa trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. É. E assim, é, é realmente uma missão de vida. Né? O aprendiz para mim é uma missão de vida. É uma ferramenta que eu acho que é, é para realmente servir as pessoas. Né? Estou contando isso aí para vocês porque diversas vezes eu me vi em situações onde eu tive que tomar uma decisão é, a última proposta que eu tive, é, a, a empresa que compraria o aprendiz, acho que, foi 2016, acho que foi 2016 ou 2017, ela arcaria com todas as dívidas, alugaria o prédio do aprendiz é, e realmente eu teria um, uma, uma condição muito favorável. Né? Mas eu fiz a opção é, de que De continuar com o propósito de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Né? Então, gente, é, o que aconteceu? Todo mundo sabe aí que ano passado eu sofri uma ação tributária. E essa é ação tributária, tá? Eu vou falar para depois disso com vocês, né? Eu pretendo até fazer uma live para poder falar, porque é um processo que não está sob segredo de justiça, tá? E eu pretendo fazer uma live depois das eleições para poder é, colocar, né? Assim, é, de uma forma bem tranquila. Não é meu perfil jamais. É, criticar as pessoas né? e, e muito menos é, vitimizar a, a situação, né? mas eu pretendo sim fazer uma live, esse processo ele não ele não corre é, de segredo de justiça eu vou fazer uma live depois das eleições é, eu vou optar por fazer depois das eleições porque eu não quero que nada que é, eu fale empate né? pode ser que que as pessoas aproveitem disso para usar uns contra os outros. né? Já é um momento tão delicado, então é, não farei isso antes das eleições. Mas farei sim uma live falando sobre esse processo, falando exatamente o que, que aconteceu, é, qual que é o meu ponto de vista hoje, mas isso aí vai ser no outro momento. né? Mas enfim, depois que aconteceu esse caso, se tornou é, realmente é, urgente uma reação, uma decisão, da minha parte e eu fui adiando o máximo possível. Logo isso, quando isso aconteceu, eu contratei uma consultoria, né, que é a consultoria do, do Otávio, que é o atual administrador. E tem agora um fato muito é muito interessante que aconteceu nesse dia, né? Na primeira vez, eu, eu vou apresentar para vocês hoje o Otávio, mas na primeira vez que o Otávio entrou na minha sala, depois de meia hora de conversa, ele ele, ele me fez a segunda a, a seguinte pergunta. Então você quer me falar que o propósito da sua empresa, que é privada, que você não é filantropia, nunca recebeu um real de isenção, é ajudar as pessoas? Esse é o seu objetivo? E eu respondi de forma bem serena, é esse o meu objetivo, sempre foi o meu objetivo. Eu percebi que naquele momento ele era incapaz de acreditar, é? e com toda simplicidade, né? É, eu, eu percebi, né? Assim, o susto dele, mas assim que ele não, ele tinha saído dali sem acreditar no que eu estava falando, né? E eu resolvi continuar na administração da escola desde que aconteceu comigo, porque eu acho que são nesses momentos em que as pessoas precisam ver a gente, a gente tem que enfrentar o problema, né? mas é, eu fechei com, com o Otávio né e é, com o Otávio com a empresa do Otávio uma consultoria aonde nesse tempo né esse é, beijo do ano passado ele foi levantando os dados da escola a gente abriu todo né o, o, o leque e, e foi feita várias observações aonde eu comecei a perceber o seguinte que eu não seria a pessoa ideal para poder administrar. porque Com o coração que eu tenho, né, com a forma como eu, como eu penso, como eu sinto a dor do outro, né, isso me tornaria incapaz de resolver os problemas é, que a escola estaria, estava enfrentando né, é, nesse período. Né? E aí, quando foi esse ano, eu efetivamente, em março, eu terceirizei a administração do aprendiz. Com qual propósito, gente? Eu terceirizei a administração do, do, do Aprendiz com o propósito de é, quitar todos os impostos, né? Assim, não é, é vergonha, eu acho que hoje várias empresas passam pelo mesmo problema, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, o tanto que é difícil é, ser empresário no Brasil, né? Mas foi com esse propósito. Mas eu pedi para ele, né, que, é, para o Otávio, que... É, eu tive duas recomendações. Primeiro, que eu não queria que demitisse nenhum funcionário. E segundo, eu não queria que cortasse nenhuma bolsa né, que tinha sido dada. Né? Depois dele analisar é, muito, de uma forma muito técnica, tá gente? Porque não foi fácil essa decisão, não foi. O ano passado, o professor Zé Newton, ele chegou perto de mim e virou, falou assim comigo assim. Cristiane. É muito difícil e você, você não consegue deixar alguém administrar no seu lugar. Essa fala dele martelou na minha cabeça durante um tempo, né? Eu, eu tenho esse hábito né, de, de escutar e depois avaliar durante um tempo. E eu fiquei pensando assim, realmente eu nunca consegui, eu, eu acho que eu não sou uma boa administradora, mas eu nunca consegui é, deixar outra pessoa administrar para mim. Por quê? Será que é vaidade, né? Mas será que eu posso mudar para poder para melhor é, e posso conseguir deixar uma pessoa administrar no meu lugar? Eu percebi que eu era capaz disso, né? E foi quando eu fechei o contrato com ele e realmente entreguei é, toda a responsabilidade para o Otávio. E quando foi em uma da, das reuniões, né? A gente estava na mesa. E ele sentou no meu lugar na mesa, não de forma proposital, mas ali eu vi que eu tava é, em condições de subir mais um degrau, sabe gente? Porque é preciso muita coragem para você entregar a sua empresa e confiar, é, e principalmente admitir que uma pessoa é melhor que você naquilo, né? Para um, um proprietário de uma empresa, ele sempre se acha muito bom para poder administrar. Mas é, hoje eu reconheço que uma da, da, das virtudes né, do Otávio, que ele é realmente um administrador muito melhor do que eu. E assim... É, e assim, é, eu, hoje eu percebo que que foi uma, uma decisão muito acertada, tá, gente? É, eu falo pra vocês o seguinte, a todo momento eu quero filtrar, eu quero que vocês coloquem aí a palavra prioridade. E vocês vão entender por que eu vou estar tá colocando pra vocês é, a, a palavra prioridade. Né? Porque é prioridade hoje pra vocês a educação dos, dos filhos de vocês? É, então assim, eu peço que vocês, desde o início da live, né, desde agora, é, pensem nisso. O que, que é prioridade? É prioridade a educação do filho de vocês? E depois vocês vão entender por quê. É, mas, é, retornando aqui, só um minuto aqui. Vamos lá, né? É, e logo depois, quando isso aconteceu, no meio do ano, né, é, eu tive uma reunião e, e ele falou que, ele me mostrou que aproximadamente mais de 400 alunos do Aprendiz estudavam com bolsa de 100%. Tudo feito com pouco critério, é, fora as bolsas de 70%, fora as bolsas de 50%, ele falou assim, olha, é impossível administrar uma escola é, com tantas bolsas e é, sem critérios para as bolsas, sem métodos para as bolsas, a gente precisa refazer, né? E como tudo é um conflito, né, gente? Como tudo é um conflito, eu lutei muito, muito, muito, muito e aí cometi mais um erro, né? A administração tá por conta do, do Otávio desde março, mas eu cometi mais um erro, tá? Mais uma vez eu cometi mais um erro, por quê? O ano passado, quando aconteceu esse processo, é, eu, a primeira medida que eu tinha que ter feito era realmente é, remanejar as bolsas, porque não é que não vai haver bolsas, né, gente? a gente vai continuar, sim, ajudando o um maior número de pessoas, né? mas a gente vai ter que remanejar essas bolsas, distribuir essa, essas bolsas de forma mais justa com, com os alunos. E quando aconteceu isso, que eu cheguei no meio do ano na escola, é, eu descobri que a, o próximo passo seria que a partir de agosto os alunos já não poderiam ter o mesmo desconto pra, em função da pandemia, em função é, do endividamento tributário da escola, em, em funções do planejamento da empresa que eu tinha contratado. O que, que eu, Cristiane, fiz? Tá? Fiz um memorando e atropelei todos as, as, as, os conselhos que eram são bons conselhos, né? E esse memorando provavelmente deve ter vazado, né? Ele manteve todas as bolsas dos alunos, né? Fiz isso mais uma vez, é, priorizando, colocando como prioridade a vida do outro e deixando é, muitas vezes de, de fazer o que era preciso fazer, né? Eu achei que nesse momento o Otávio ia desistir, porque eu entendi a frustração dele, né, onde ele ficou ali uma semana sem conversar comigo. Né, e depois, com toda a paciência do mundo, ele me chamou novamente, já tinha sido feito, as bolsas todas já tinham sido renovadas, né, pela terceira vez consecutiva, porque essas bolsas eram para ter sido cortadas, diminuídas né, ano passado, e eu relutei, e depois no final do ano, e depois no meio do ano, e eu continuei relutando por um propósito, que hoje eu entendo que se eu quiser continuar ajudando mais pessoas eu vou chegar lá pra poder falar para vocês né é, eu, eu eu queria falar para vocês que o propósito é muito maior né e assim a gente a gente percebe né que o que, que a questão realmente da, da gratidão com as pessoas né só um minutinho gente, Pronto, né, eu realmente estou sem concentração aqui lendo os comentários, né, e depois a gente abre os comentários aí para vocês, tá, mas aí, né, numa terceira reunião, eu, onde eu pedi a minha filha para poder participar junto comigo, ele me mostrou, o Otávio me mostrou por A mais B, que a gente teria que refazer se a gente quisesse continuar no propósito. Mas veja bem, gente, olha só como é que a gente tem que vestir a sandália da humildade e entender que a gente não precisa ser bom em tudo. A gente precisa, sim, é, se a gente não é bom numa coisa, colocar uma pessoa competente para poder fazer o que você não consegue fazer, né? E aí, é, o que aconteceu? Nessa reunião onde eu chamei minha filha para poder ir, o Otávio, ele expôs né, toda a, a situação e aí houve uma fala... Que mexeu muito comigo, né? Aonde ele disse o seguinte. Olha, você vai ter condição de ajudar muito mais pessoas. Porque nesse caminho, né? Nesse caminho que você tá, provavelmente vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais. É, você tá pagando um preço muito alto pela sua generosidade. Só que eu quero te provar, tá? Que a gente consegue melhores resultados e continuar ajudando cada vez mais pessoas, mas eu preciso que você confie em mim, foi um momento muito difícil, sabe gente, muito difícil mesmo, tá, e aí eu saí dessa reunião, e a minha filha argumentou e falou assim, mãe, ele tem razão, eu gosto muito de escutar a opinião da minha filha, ele tem razão, eu saí da, da reunião, onde estava eu e ele e a minha filha, né, e voltei 15 minutos depois, tá, durante esse um ano de convivência comigo, o Otávio nunca tinha me visto chorar, e eu voltei em prantos, em prantos, chorando muito, muito, muito. E falei pra ele que eu não ia conseguir, tá? Eu não ia conseguir refazer esse processo todo, que eu não ia conseguir ver as pessoas é, né, perdendo desconto, é, que eu não ia conseguir fazer aquilo. E ele me teve, ele teve uma resposta que pra mim foi uma resposta que também marcou muito, né? Ele é, falou o seguinte, ele falou assim, Chani... Eu entendo que para você é difícil. Hoje, um ano depois de conviver com você, eu acredito que existe uma pessoa que realmente faça as coisas com o coração. E você é realmente uma pessoa muito especial. Você tem um coração muito especial. Mas, é, você tem que entender que para você continuar ajudando essas pessoas e ajudar cada vez mais, é preciso reorganizar, reestruturar todo o aprendiz. Tá? É, sair... Né? chorei muito, né, chorei muito, fiquei com o olho super inchado, tanto chorar, saí e mais uma vez é, pensei no que que, que que, quais eram as consequências, o que, que é que poderia acontecer, né? e não foi um, uma decisão fácil, né, mas quando ele começou a argumentar, né, quando ele começou a argumentar e me mostrar por A mais B o seguinte, é, houve algumas perguntas, né, por exemplo, assim, é, como é que vai ser? Ele falou assim, olha, Alexandre, eu acho que você ajudou muitas pessoas durante uma vida inteira, durante 27 anos. O que a gente ouve falar do Aprendiz, que é uma instituição, que é a instituição que mais ajuda, né? Só que pensa comigo, né? Se você é, dá bolsa para essas pessoas de 100% e agora né, você realmente não tem condição de dar, é, o, o que, que você espera, Tá? E, e aí eu, eu, eu pensei, né, não, não sabia muito bem qual que seria a resposta, porque, gente, eu nunca fiz pensando em ter nada em troca, né, eu nunca fiz pensando é, em, em, em cobrar, nada disso, nada disso, né, eu, o propósito é muito diferente, eu nunca, eu, eu, eu não espero que vocês entendam, não espero que, que a maioria das pessoas acreditem, né, mas o propósito sempre foi muito maior, e aí é, ele falou comigo, olha, nós vamos redistribuir, você vai conseguir ajudar um número muito maior de pessoas, você vai estar segura, por quê? Você acha que é justo você continuar, você que eu considero uma boa pessoa, continuar correndo riscos, né, sendo que você pode remanejar isso com critério, é, as pessoas vão se sentir mais seguras é, quando a gente expor qual é, quais vão ser os critérios e daqui a pouco eu vou chamar ele para poder estar tá falando aí para vocês qual que vai ser o, os critérios adotados, né? Mas é, eu queria falar para vocês que vocês sentissem aí qual que é qual foi a dificuldade dessa mudança, tá, gente? E o que eu queria que vocês parassem para poder pensar é o seguinte: o que que é prioridade, tá? É, a, a princípio, né, todo mundo tá apavorado, né, queria falar para vocês que depois disso tudo vai ter aí uma notícia boa, porque é, quem não encaixar nenhum dos critérios, depois vai haver uma seleção de bolsa, sim, de 100%, isso vai acontecer através de assistentes sociais, através aí, né, é, de um edital, de uma forma organizada, mas eu queria falar para vocês uma coisa que mexeu muito comigo, foi, de março, é... Em questão de três meses, ele já tinha organizado toda a Folha do Aprendiz. Durante 27 anos, eu nunca consegui pagar os funcionários no primeiro dia útil. E ele conseguiu. Então, eu vi que eu, estava, que eu estou no caminho certo, colocando uma pessoa que é mais competente que eu, assumindo o cargo de administrador do Aprendiz. E que é preciso realmente essa atitude agora, não só pela pandemia, né? Mas eu queria que vocês avaliassem o seguinte, tá? A maioria das pessoas, elas vão falarem assim, principalmente, né? Assim, as pessoas que acham que tudo que você faz é pouco. Porque tem gente que acha... É, que é realmente uma obrigação. Para mim é uma obrigação. É, o, o meu propósito entende né, que as pessoas mais bem-sucedidas elas têm obrigação sim de repartir, de dividir. Que a gente teria a gente é, teria a possibilidade de um mundo muito mais justo se mais pessoas pensassem assim. Né? Mas é, ele me convenceu né, que para isso é, era preciso uma reestruturar toda a escola. É, e quando eu fiquei convencida disso eu tirei nesse momento a minha autonomia. Por que eu tô falando com vocês de autonomia? Ele vai falar sobre os critérios, né? As bolsas é, de 100%, porque isso aí vai ser igual para todo mundo. Mas eu queria falar para vocês que eu abri mão da minha autonomia na escola para que a escola tivesse um futuro. Um futuro como, gente? É, eu não quero que o aprendiz... A, é, seja uma, uma escola que dure 20, 30 anos é, eu, eu, eu quero que o Aprendiz seja uma escola Que seja eternizada pela ação social Pelo propósito Vou falar pra vocês aqui mais um caso aqui Antes de, de chamar o, o Otávio Há 5 anos atrás Eu tirei meu nome do, do histórico do Aprendiz Por quê? Como é que era o histórico do Aprendiz? Era o meu nome com uma foto minha, contando a minha história, que eu comecei dando aula particular. E aí, num momento, eu refleti e pensei, quem é o aprendiz? O aprendiz não pode ser a Cristiane, porque se um dia acontecer uma coisa comigo, né, ele vai embora junto comigo. E eu não quero isso, né, eu, é, eu consigo não ter essa vaidade, sabe, gente? Com tudo que eu falei pra vocês, uma coisa que não mexe comigo, né, realmente o poder não mexe comigo. A vaidade não mexe comigo. né? Quando eu tirei eu, o nome do aprendiz, tinha um propósito. E foi muito bacana na reunião de, é, de marketing de 2021, aonde que eu fui uma mera convidada para essa reunião, onde eles encerraram. Eu não sabia o conteúdo da reunião, era apresentação para 2021. Né? Eu, no momento, eu tô em projetos isolados, continuo, sim, sendo, sendo a proprietária, mas sem poder de, de, de decisão. E eu estava é, como ouvinte, mas eu fiquei muito orgulhosa. Um momento que foi espetacular para mim, quando eles apresentaram quem é o aprendiz. E aí tinha a foto de todos os funcionários, de todos é, os professores. E eu não vi, mas dizem que a minha foto estava lá no meio. E aí eu entendi que a missão estava cumprida. Por quê? Porque eles entenderam que o aprendiz não sou eu, Cristiane, tá? Eu fui, é, eu sou apenas a pessoa que fundou, mas poderia ser qualquer um de vocês. É, e o que, que é o aprendiz, gente? O aprendiz não só, só os professores e funcionários. O aprendiz são os pais, o aprendiz são os alunos e que a gente faz questão de vocês todos disso, porque nós juntos somos o aprendiz. É, só vai continuar vivendo esses sonhos, se a gente continuar sonhando junto. Então, o que eu queria falar pra vocês antes de, de, de chamar o Otávio, que é o seguinte, faço muita questão, é, eu, o Aprendiz, a gente faz muita questão de todos vocês, mas é, agora a gente precisa de vocês. Em qual sentido, tá, gente? porque todo mundo fala assim, nossa, mas você ainda vai continuar dando 50% de bolsa? Eu quero voltar é, a, a, a distribuir bolsas de 100% de uma maneira muito maior, né? mas às vezes vai haver a pessoa que vai falar 50 é pouco, e às vezes vai, vai é, trocar a criança de escola, pagando uma diferença muito pequena, né, por quê? Porque não vai ter aquele olhar, enquanto a escola pôde, ela me acolheu, enquanto a escola pôde, ela me ajudou, será que agora eu não posso colocar o aprendiz com prioridade? Por que, que eu falei para vocês prioridade, gente? Porque tudo na vida da gente, quando é prioridade, vocês já repararam que quando a gente entra no WhatsApp e a gente tá cheio de mensagens, a gente procura as prioridades, é. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? se vocês acharem que o aprendiz merece, coloquem o aprendiz como prioridade, porque hoje, eu, o Cristiane e o aprendiz, a gente precisa de vocês. Até o momento, a gente se doou ao máximo, nós, os funcionários, a instituição se doou ao máximo mas agora a gente precisa de vocês, é, precisa de vocês né, fazendo grupos para realmente reconhecer, olha, é, é, eu ganhei durante um tempo... 50% de bolsa, enquanto é, foi possível para a instituição. Mas agora eu vou valorizar a instituição que me valorizou. Eu vou continuar no lugar que sempre me ajudou. É, porque a gente sabe que vai haver um grupo de pessoas né, que pode é, falar assim, ah, é, eu perdi, então eu vou para outra escola. Tá? Mas eu, Cristiano continuo acreditando no ser humano. Eu continuo acreditando que quem foi aprendiz sabe o que é solidariedade. Tá, gente? É, não é que o aprendiz mudou o perfil. Não tem disso, né? As pessoas estão comparando muito aí. O Otávio, ele é um profissional excepcional, tá? É, tem lá suas características, né? Às vezes é meio seco, é característica, talvez, de um administrador eficiente, que é o, o que eu tenho para poder falar dele hoje, que tem me ensinado muita coisa, é, que tem realmente organizado a escola, um administrador que colocou todos os funcionários recebendo o dia primeiro, um administrador que começou, assim a pagar o, o, os impostos de uma forma que eu nunca consegui, né? E, assim, eu realmente queria, com toda a humildade do mundo, tá? É... Permaneçam no aprendiz... É, apostem no, na escola que acolheu vocês e tenham certeza, cada um de vocês faz muita diferença. É, eu espero que vocês não sintam essa mudança, ah, o aprendiz mudou, mudou sim para melhor, tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo o meu funcionário agora com brilho nos olhos, se sentindo e eu penso assim, nossa, eu... Poderia ter feito isso antes, mas se Deus me permitiu que eu fizesse isso agora, muito obrigada de eu ter tido coragem e humildade para poder entender é, que existem pessoas mais eficientes em determinados é, cargos. Né? Então é isso, eu vou chamar aqui o Otávio agora. É, eu queria pedir para poder me mandar aí a solicitação, para eu poder apresentar o Otávio para vocês. E deixa eu ver aqui onde é que é. Solicitações, eu não tô achando a solicitação do aprendiz. Eu queria pedir o pessoal aí para poder sair. Ah, achei grupo aprendiz. Ótima noite, olá, boa noite. Está me escutando? Tô te escutando bem. Tá escutando bem? Ah, que ótimo, boa noite, Cristiane. Tudo bom? Tudo bem. Tem como você, tem como você tirar essa máscara aí, não? O pessoal ver que você ri também? <risos> bem, lógico que tem, lógico que tem. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom? Meu nome é Otávio Vieira Eu faço parte agora da equipe do Aprendiz né? Nós estamos aqui tentando melhorar cada vez mais é, A nossa estrutura é, Melhorando cada vez mais o nosso ensino né? Com ferramentas administrativas Com ferramentas de gestão Com ferramentas educacionais Que possam nos assegurar né? um futuro melhor né? E com mais conhecimento né? vou, vou, vou iniciar agora a Cris começou, é, é nos seus corações, né? Eu acho que toda mudança, toda mudança, né, Cris, traz é, é, muita dificuldade no, no percurso que ela vai, ela vai fazer, né? E nós estamos aqui para dar essa segurança para todo mundo, né? Vamos lá. Está me escutando né, aí, Cris? Eu estou te escutando, está todo mundo te escutando. Sua imagem está travando um pouco, mas o seu áudio está normal. Está normal? Está normal. Só a sua imagem que está então tá travando, bom. tá? Então tá bom. É... O que acontece? Quando nós, nós iniciamos os trabalhos aqui. Realmente, é, nas outras empresas que nós trabalhamos, nas nossas empresas, é, toda, toda a política financeira baseia-se na estrutura é, de, de consumo do, da unidade, né? E com isso nós fazemos uma conta muito básica, né, Cris? É, é, o que a gente fatura? Dá para, dá para arcar com os custos? era, é, foi o primeiro fator a ser relevado, né? Isso realmente não acontece no aprendiz, né? O que o aprendiz é, é tem uma expectativa de recebimento, ele fica muito abaixo, muito abaixo mesmo, do que o esperado para arcar com seus custos básicos, inclusive para pagar a folha de pagamento, né? É, então, dentro disso, nós começamos a fazer esse trabalho de reorganização de gestão, né, administrativa financeira. É, de, é, na verdade, nós demos restart no aprendiz. Né? Nós estamos iniciando do, do zero, nós estamos incrementando uma nova ferramenta de gestão, né? estamos fazendo várias modificações para que a gente possa diminuir o nosso custo, para que a gente possa ter um fôlego maior para arcar com os nossos compromissos. É? dentro disso o que a gente mais o que a gente mais luta mesmo é para que as para que os nossos clientes né que o, o, o aluno do aprendiz a pessoa que sempre é, é, adorou estar aqui conosco não perca esse amor não é, Porque, é sem vocês não, não existe o aprendiz não, é? sem, não existe mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, nesse momento, com muito carinho né, e, e, e, com, e com muita transparência, olhar para o aprendiz. Porque se, se o aprendiz não existir, como que nós vamos continuar fazendo bem? Não é, Cristiano, você foi muito, muito pertinente no, quando, você, quando você fala isso porque realmente foi uma dificuldade muito grande quando nós chegamos, e de entender por que você sacrifica tanto a empresa para ajudar os outros. Não é? É, dentro de um contexto, dentro de uma forma muito técnica, a gente entende que, para a gente doar, a gente precisa ter. É? E com você não é assim, né, querido? Você não tem e está doando. Né? Tem, tem e está doando. E, acaba que, e acabou que, sem, sem esses critérios, é, ficou de uma forma que não foi tão justa para o processo, né? E o que a gente briga mesmo, que a gente não é, brigar não é a palavra, que a gente luta é para que as coisas aqui sejam mais justas, mais transparentes, não é? E, e, e para nós termos mais segurança, para a gente ajudar o próximo, que realmente o aprendiz é um agente transformador da realidade social. Isso é inevitável. Né? A história do aprendiz hoje ele faz parte da história, da história de Babacena. Né? Hoje o aprendiz está tá, tá, tá crescendo com seus projetos, né, Cristiano? para o Minas Gerais inteiro, que sai agora para o Brasil. Né? Então, nós precisamos agora colocar os pés no chão, olharmos para dentro da instituição e realmente ajudarmos de uma forma com mais critérios e com mais transparência. Não é? Nós não estamos aqui para prejudicar um ou outro, ou pontualmente, alguém. Na verdade, não é isso. Por isso que as decisões elas foram tomadas de forma linear, não é? de, de forma com isonomia total. se a gente não fizesse isso, a gente continuaria num processo que não seria tão transparente. Não é? Que não seria tão transparente. Então, nós precisamos mudar mesmo. A, a, a, nossa, a nossa conduta e a nossa postura para isso. Mas, vamos lá. quando nós entramos aqui em março, é, nós tivemos a dificuldade muito grande de fazer o levanta, os levantamentos fiscais, né, os levantamentos de informação, de endividamento. E, e até hoje, nós ainda temos muita dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, nós identificamos algumas, alguns... Algumas partes que a gente poderia mudar queria fazer uma diferença muito grande Então, a primeira coisa que a gente deveria mudar É com o nosso funcionário então, assim, O nosso funcionário Ele tem que ser valorizado Nós temos profissionais excelentes aqui Profissionais com extrema competência E de, e de vontade grande De ajudar todo mundo De fazer o seu trabalho com, né, com perfeição Então, com o trabalho De três, três meses e meio assim, De forma... A, é, a modificar muitas coisas, e nós conseguimos colocar o, a remuneração mensal em dia. Igual você falou, isso foi uma, uma, uma conquista que não é do Otávio, né, Cris? É muito importante que a gente deixe muito bem claro isso, porque toda a equipe. Toda a equipe ela ela, ela, ela ela tinha essa necessidade de mudança, não é Porque ela sofre junto com todo mundo, né? Então é, o, o papel do Otávio ele é só ele é simplesmente colocar a, a instrução de ensino no trilho e mostrar um caminho, uma possibilidade. Bast, só ia bastar a equipe ia comprar essa ideia ou não, né? eu não sou ditatorial, eu não sou essa pessoa né, intransigente de forma alguma né, e, na, e, e, na, e na verdade eu entendi muito bem o conceito do aprendiz né, que realmente é, é a gente mudar a vida das pessoas mesmo, né, é para isso que existe e realmente, os dois pedidos que você me fez foi não demita ninguém e não tire as bolsas Aí eu falei assim, tudo bem, né? mas nós precisamos fazer de forma diferente. Para quê? Para, quê que, a gente, para que a gente possa é, ampliar mais essa ajuda. Né? Que eu acho que é isso que é o mais bacana. Que, na verdade, nós não estamos olhando só para o presente agora. Nós estamos tendo a visão de futuro que a gente vai ajudar muito mais pessoas. Né? E que a gente tenha critérios. E eu acredito muito que a equipe hoje, Cristiano, ela, ela no início ela, ela sofreu um pouco mais com as mudanças né porque são tantas mudanças eu falo que é, é bacana porque a, a equipe está ela, ela enxergando uma ou outra empresa hoje é, isso não, não sou eu que estou falando É a percepção de todos De, to, de todos todo os nosso, nossos colaboradores Que a partir do momento que a gente Deu esse restart no aprendiz Surgiram muitas ideias Surgiram é, muitas formas De executar processos de trabalho Que hoje é, dão, dão resultado pra gente né? A redução De custo nossa Ela, ela, ela realmente ela foi Com a organização Ela nos ajudou muito né, a colocar o salário em dia, a tentar pagar o imposto, né, os impostos em dia. A gente ainda está batalhando muito para isso. Só que, dentro dessa análise, agora nós vamos falar de matemática, né, Cris? que um mais um tem que ser dois, não tem que ser menos três. Não é? É, e, e, quem, e quem entende, de, quem sabe que administrar é uma empresa tem as suas responsabilidades, tem as suas consequências das suas ações, e que a gente não quer que o aprendiz feche então, o mais importante nessa batalha nossa é entender que todas as mudanças que nós estamos fazendo é para melhorar a nossa estrutura de oferta de serviço educacional. Não é? se, se a gente imaginar que em oito meses, né, em oito meses, nós reestruturamos toda a parte organizacional, toda a parte financeira, e, e a parte educacional está recebendo uma transformação com mais horas de estudo, com material de, de ponta que o nosso parceiro Pitágoras está né, trazendo novidades agora. Aí, né? Então, quer dizer, nós vamos falar de financeira, mensalidade de 2021. Para a rematrícula não houve reajuste nenhum. Não houve reajuste nenhum incrementamos é, mais duas ferramentas de ensino e aumentamos a carga horária de, de ensino. Então, o nosso custo também aumentou. Mas, Otávio, você não acabou de falar que é, é, você, você tinha que reduzir o custo e tudo mais? Mas a questão não é só reduzir o custo, é saber reduzir o custo certo. Não é saber reduzir o custo certo. Foi isso que nós fizemos, a equipe se envolveu nesse processo. Então, hoje, nós temos aí uma possibilidade de negociações muito bacana, que não existia antes, né? é, não houve os reajustes, é, temos aí... A, a, uma... a gente já tem uma mensalidade né? relativamente baixa em relação ao mercado, né? Não Sem dúvida alguma. A gente, é, uma das coisas que vocês detectaram né Otávio é que a gente já, já a, a, a mensalidade do Cris já é uma mensalidade mais barata é, em relação à média aí né de Minas Gerais né Otávio sem dúvida alguma inclusive de Barbacena né é, é, e também Cris então nesse processo de reorganização o que é que a gente baseou Baseou no respeito que o aprendiz tem para com o seu cliente. Nós temos que respeitar o nosso cliente. Como? Nós temos que fazer um processo transparente, justo e ético para todo mundo. O que nós estamos fazendo é linear não é, é economia total. Então, é para um, vai ser para todos, não vai ser para um, não vai ser para ninguém. Então, nós vamos fazer um processo né, que tenha critérios mesmo, que realmente que a gente leve esse benefício que, que o aprendiz proporciona para, para, para a população, que é realmente para quem precisa, realmente. Né? Então, dentro dessa perspectiva, nós, nós, nós estamos elaborando né, todo um projeto de, de, de socioeconômico, que é muito importante a gente relacionar isso, porque é, é dentro... É, é, do, do projeto, nós vamos ter os profissionais envolvidos, profissionais capacitados, profissionais com experiência na parte socioeconômica, porque não adianta nós fornecermos um, um, uma bolsa para um, um, uma, uma família que tem uma renda acima de quatro salários mínimos, sendo que a, a, o, o, o, a pessoa que tem uma renda abaixo de, um de um salário mínimo e meio não está recebendo esse mesmo benefício. Então, qual que foi a decisão? Se a gente for olhar caso por caso Nós não, não estaríamos sendo Não estaríamos sendo, tomando a decisão mais justa Então, qual foi a decisão? Quem tem 100% Receberá a metade do desconto Então, 50% para todo mundo Lembrar São muitas pessoas que têm 100%, né, Otávio? Ninguém perdeu 100% da sua bolsa é muito importante deixarmos muito bem claro isso. Ninguém perdeu o desconto. Ninguém perdeu a bolsa. A bolsa, ela foi reduzida. Não é? Quem tem descontos aleatórios, firmou-se um teto de 30%. E isso é para todo mundo, né? Para todo forma... mundo. Inclusive para pessoas, pessoas muito próximas da gente. Né, Cristiano? Inclusive para pessoas muito próximas da gente. É? Até essas pessoas próximas, elas vão ter que entender que é o momento da gente entender o que o aprendiz está passando. Não é porque nós ajudamos há tanto tempo, né? Há tanto tempo. É? Então, a partir daí, nós começamos a fazer um trabalho de, de elaboração de um edital que possa beneficiar mais pessoas que possa ter mais uns critérios mais bem definidos critérios mais justos e que essas pessoas que receberem essas bolsas que, que, terem, que, que forem so, é, privilegiadas com essas bolsas, realmente valorizem o que elas estão ganhando né? que, a gente, que a gente aproveite ao máximo essas bolsas não é só o desconto, é que ela tem que aproveitar o estudo, tem que aproveitar o colégio, tem que aproveitar a estrutura, tem que aproveitar mesmo, sugar o que a gente tem de melhor né? que eu acho que isso é isso que é o mais bacana que você proporcionou para as pessoas e que num cenário eu não, nós não vamos generalizar mas nem todas estavam aproveitando esse, essa oportunidade e às né? vezes valorizando né Otávio, assim é, é... O que a gente percebe é muito, né, é que realmente, é, quando você foi muito pertinente nas suas observações, que as pessoas ficavam questionando os critérios, né, por que que uma pessoa tem, tem 30, outra tem 40, outra tem 50, e eu não soube responder, né, eu realmente não soube responder, foi um processo. É, é... É, e, assim, e o bacana, é que, se você imaginar, nós tínhamos 138 tipos de desconto, mais o 100%. Não é? então assim realmente é uma é uma é uma é uma estrutura financeira que realmente o negócio não iria aguentar não é? uhum. e, e o negócio ele ele, ele ele ele ele é muito claro nas no resultado é? e, e o resultado foi o que nós passamos no ano passado né, até, até esse momento, né? E isso a gente não quer. E nós temos que proteger o nosso negócio e fazer com que você possa ajudar muito mais pessoas. Né? Isso é bacana, porque volta, volta a frisar. O, o aprendiz, ele é literalmente um agente transformador da realidade social em Barbacena. Né? Ele faz parte dessa. De, de, de, desse coração em babacena. Quando você fala assim que babacena merece crescer, é justamente por isso, né? E, e essa contribuição é muito bacana. Essa contribuição que a gente tem que levar, mas é, é, é, o que eu não posso, é, que a gente do grupo aqui, né, da, que as decisões elas não são tomadas individual pelo Otávio e sim pela equipe, né? É a gente não ser mais Claro, mas justo com todo mundo. Então, tá, gente... e, deixa, e deixa eu é, fazer uma pergunta. Aquelas pessoas que realmente comprovarem né, que não têm é, condição de arcar, é, vai haver um processo seletivo futuramente para essas pessoas? É, Sim. Esse... Sem dúvida é, alguma, Cris. Porque Por quando isso que o primeiro critério... Acalme o coração, né, pelo que eu entendi. A matrícula tem que estar tá efetuada, né, de todo mundo tem que Sim, estar... é o primeiro critério para a gente estar para a gente entender o que, que a gente vai poder dar. Né? Uhum. Como é que eu vou dar uma coisa, como é que nós vamos proporcionar para as pessoas uma vantagem, sendo que a gente não sabe nem como que a gente vai fazer isso. Uhum. É por isso que o primeiro critério é que as pessoas façam a matrícula. A partir de fazer essa matrícula, vai sair o edital em, em dezembro, nós vamos preparar para soltar a partir de dezembro o edital, que esse edital vai, vai, vai, vai passar pelo, pelos... Dois meses, é dezembro e janeiro, né, com os profissionais da assistência social. É, é muito importante que a gente entenda isso. É, é, tem o formulário socioeconômico a ser preenchido, tem os critérios. O profissional a assistência social ela vai fazer as visitas em loco para entender realmente a necessidade de cada família, não é? para que a gente possa ajudar realmente para aquelas pessoas que realmente necessitam. Né? E, e vamos criar, e criamos de forma isonômica, né? com isonomia total e justa para todo mundo, o desconto, os dois tipos de desconto. Saímos de 143 descontos para três descontos, né, Cristiano? Aí só, só, só nisso nós vamos conseguir é, reduzir um pouco mais o nosso custo administrativo. né? E isso vai nos ajudar bastante, vai ser mais ágil as pessoas vão ter mais segurança na hora de vir aqui na frente. O que mais a gente precisa frisar agora, Cris, é o seguinte. Precisamos fazer as, as rematrículas. E as rematrículas vão nos mostrar o quanto que nós vamos poder doar, vamos poder fornecer de bolsas quanto menos rematrículas nós tivermos, menos bolsas nós daremos. Isso é fato, é, é cálculo, né, Cristiano? É cálculo, né? Mas de forma clara, ética, com muita transparência, isso nós não vamos abrir mão, não é? É muito importante eu frisar aqui também, Cristiano. É o seguinte: quem está fazendo a rematrícula não, é, a rematrícula terá muito mais vantagens financeiras de quem vai vir com a matrícula nova agora. Eu vi lá no processo. É, nós precisamos nós precisamos valorizar hoje o nosso, o nosso cliente que está aqui conosco aqui. O, o nosso novo cliente ele vai pegar uma estrutura diferente. O custo dele vai ser um pouco maior. Né? Então, se você pegar hoje uma, uma, uma, uma mensalidade, né? que hoje, a mensalidade, a mensalidade hoje que nós temos é, vamos pegar lá, do, do ensino fundamental, né? do ensino fundamental, que é R$ 543. Reais. E ele vira pagar 380 no 30% e, e 271 reais na, na, na, na, na, na mensalidade de 50%, é uma ajuda muito grande. Você não tem colégio hoje em Barbacena que tem esse valor, cara. É. Não tem, Cripo. É, na hoje, não, né? na, na Mas, verdade, então... naquela nossa reunião, você me mostrou que mesmo agora, né, nesse remanejamento de bolsas, não existe escola que tenha tanta ajuda. É a escola Sem dúvida alguma. Né? E, e, e assim, a gente tem que frisar, Cris, que nós estamos aumentando a nossa carga horária de, de, de hora-aula. Olha para você ver. Estamos implementando novas... Novas, novas tecnologias de, de educacionais, então isso vai agregar bastante no nosso, no nosso futuro. É o que é o mais bacana, então, nós estamos fazendo todo esse processo, não, não, não, não, não, não, não tiramos de ninguém totalmente os descontos, né? as bolsas, né? não aumentamos a mensalidade, estamos aumentando a oferta de serviços pelo mesmo valor, quer dizer, pelo valor não, né? pela metade ou 30% a menos do valor que é pago comparado dentro da, da, da, da perspectiva de mercado do, do, de Barbacena e região. Né? Uhum. É, é, é muito importante deixar claro aqui, que também nós vamos fazer convênios com as empresas também, né? esses convênios, dependendo da quantidade de funcionários, ela vai ter um desconto, um desconto maior, é muito importante que a gente é, é, é muito claro isso, muito transparente isso para a gente, que a gente vai dar oportunidade para as empresas fazendo convênios com aprendizes, né, para para ajudar os seus colaboradores. É, vamos, estamos trabalhando intensamente para um financiamento estudantil, né, mas isso requer um pouco mais de, de, de trabalho jurídico, né, e, e, e financeiro. Estamos soltando o edital. É? E vamos soltar muito mais coisas Porque a partir do momento que o aprendiz tem, tem condições de respirar Ele vai ofertar mais, mais benefícios para o seu cliente né? Para o nosso aluno não é? Temos aí é, é, é... Vamos intensificar mais os preparatórios para os ENE, o ENEM Os preparatórios para o AB Está os... muito bacana o projeto Está é? muito bacana Mas tudo isso tem um custo Não é, Cristiano? Tem um custo como eu falei no início, é matemática, né, Cris? Um mais um é dois, um mais um não é menos três. Como que nós vamos ofertar essa, essa, essa quantidade de, de, de benefícios e, e, e vamos continuar tendo a mesma política? Não é? Hoje, nós, nós deixamos, né, com, essa, com essa política antiga que a gente tinha aqui, a gente faturava 30%, o que é a nossa expectativa de, de faturamento. Então como é, que eu, como é que a gente arca com, com o funcionário nosso, Nossas obrigações com o nosso funcionário Como é que a gente arca com os impostos Como que a gente arca com as ajudas né? Não tem jeito Porque cada bolsa dessa, Cris, é muito importante ressaltar né, Que você mencionou cada, cada ajuda dessa de 100% A gente paga os tributos ainda em cima da bolsa de 100% né? Paga então, para a assim, não, é. É, é mais é, 28%, 28,5% em cima do valor da mensalidade. Então, nós, nós criamos um endividamento é, é gigantesco devido a essa, essa forma de, de ajudar. Né? Nós vamos ser filantrópicos? Não, mas nós vamos, vamos ser ditatoriais, nós vamos ser capitalistas selvagens? Também não. Nós, a gente respeita o nosso cliente. Né? E queremos respeitar cada vez mais. E para isso a gente precisava mudar, né? Eu, eu convido mesmo as pessoas para os nossos clientes, né? Os nossos atuais clientes para virem conhecer a nossa a nossa estrutura, a reorganização que foi feita, que a equipe está fazendo, que a equipe está acreditando que foi que foi proposta por ela, né? Lógico que eu vou eu vou ser o, o, o, o prego, né, Cris? Porque eu que vou tomar martelada, né? Eu, é, infelizmente ou felizmente porque é, é, tudo tem um propósito na vida, né? Tudo tem um propósito na vida. E eu entendo hoje, depois que eu entrei para o aprendiz mesmo, que eu vim para a gestão, eu entendo a importância dessa instituição para com Barbacena em região. Né? E se a gente deixar ela morrer, como que a gente vai poder ajudar? Né? E, e é isso que é o bacana, né? é o seu coração mesmo, né? e isso nós não vamos perder de forma alguma. Né? Nós não vamos perder. Isso... Você tem a minha palavra Eu continuo mantendo ela E nós precisamos, sim, olhar para o futuro é, é, é, Sermos um pouco mais resilientes para esse processo é? Que, com certeza, todo mundo vai ficar muito satisfeito Com as mudanças que nós vamos fazer Com o resultado dessas mudanças Você pode ter certeza disso sim. Mais alguma coisa? Você tem... É, não, eu, acho, acho que, eu acho que eu ficou, acho... Tudo, ficou tudo muito bem claro, né? E é isso mesmo, tá? É, eu é. realmente confio, né? Entregue, confio, né? e não, não foi uma decisão fácil. Você né? sabe aí o tanto que eu relutei né? para que é, Prosseguei né? E, e não queria que de forma nenhuma isso acontecesse, mas hoje eu entendo que isso vai trazer sim. É, possibilidades para ajudar cada vez mais pessoas, é, que é o objetivo do aprendiz, é, é a missão do aprendiz. Então, pensando nesse objetivo, eu tenho certeza é, que aí todos os critérios adotados, além do que são justos, né, que eu costumo falar isso muito, Otávio é tava uma pessoa extremamente competente e justa. Então, vai ficar realmente mais organizado e mais justos, mais justos os descontos uhum. concedidos, né? No mais, é, no mais, eu queria me despedir agradecer aí né to, todo mundo, é, o pessoal já está saindo aí da live, mas eu gostaria de agradecer todo mundo e falar para vocês que é, pensem na, na, na palavra prioridade. Tá? O aprendiz tem uma gratidão muito grande ter vocês como alunos, um carinho muito grande por todos vocês, mas coloquem como prioridade é, a, a palavra prioridade, né, a educação, é, do filho de vocês né, e o aprendiz. Né? Se vocês acharem que a educação é realmente prioridade na vida de vocês, a gente vai ficar muito feliz em receber vocês e vocês podem ter certeza que nós teremos muitas mudanças para melhor. Isso aí, Cris. Muito obrigado pela confiança. Estamos é, é. junto. a equipe está toda envolvida no processo. É, essa transformação está sendo... Muito positivo para, para com o, o, o negócio, o aprendiz. Né? O aprendiz ele vai ajudar muito mais pessoas. Pode confiar que a equipe está aqui se estruturando para isso. Tá muito, bom? muito obrigado. Um grande abraço, um abraço para todos aí. E vamos nessa. Eu juntos deixar... somos mais fortes. Isso, isso aí, juntos somos é. muito fortes. Né? Somos muito mais bem. fortes. Né? ótima noite para todo mundo. Eu vou deixar o vídeo gravado aí, para quem não conseguiu assistir a live, vai ficar no, no meu IGTV para quem possa ir tirar todas as dúvidas, mas, no mais, é só procurar lá a equipe do aprendiz, né? tá tudo, vai estar tá tudo em forma de edital, todas as informações, e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos aí com as mudanças. Ok? Tá Ótimo. Então, grande Obrigada. abraço. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau.